Pessoal, é, essa florzinha que eu estou mostrando aqui é a chamada flor do joá. E o joá, ele não pode ser comido por vaca, bezerro, porque dizem, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas dizem que o animal sofre se comer um joá. E essa é a flor do nosso joá. Eu sei que ele é benéfico para a saúde, já foi provado, né? Porque tudo na natureza se aproveita, vocês sabem disso. E ali está o Joá, eu vou mostrar para vocês um fruto do Joá, tá bom? Então vou voltar agora aqui. E eis aqui é o fruto do Joá. Esse aqui, deixa eu só tentar focar ele direitinho. Esse aqui é o fruto do joá. Eis ali, banhado pelo sol, outro fruto do joá. Certo? Eu sei que 90% dos brasileiros conhecem, mas alguns não conhecem, né? Então estou mostrando. Esse besouro que está aqui, pessoal, ó. Ele fica muito escondido nas folhas do joar. aí, ó. Deus por sinal muito bonito. Ele vai subir agora na folha e já vai levantar voo. Não falei? Foi embora. Eu peguei ele aqui, gente, ó. Peguei ele. Assim que eu abri minha mão, a tendência dele é voar. Olha lá, não falei? Foi embora. Mas ele não vai muito longe não, ele é o tipo de besouro que ele voa, mas ele voa muito perto, não, não vai longe. Aqui ele aqui, ó. Daqui a pouco ele levanta voo. É só ele na ponta da, da folha que ele levanta voo, tá vendo aí? Olha ele aí, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá, levantou voo já. Eu segui ele. Eita, vento forte! Eu segui ele. Ele desceu aqui nessas folhinhas aqui, ó. Ó, que vento mais forte, gostoso. Ele tá por aqui. Bom, agora se, ele, se eu perdi no sentido de ver ele descer, aí fica difícil porque o mimetismo é muito grande, apesar dele ser preto. Mas o mimetismo dele é muito grande. Tá aqui nesse pedacinho aqui, ó. Bom, já mostrei para vocês, agora deixei ele em paz. Bom, pessoal, eu já disse isso em vídeos anteriores e volto a dizer. Quando você encontra uma árvore e ela tem esses tons avermelhados aqui, ó, no tronco, é porque o ar é 100% puro. Vamos parar aqui um pouquinho? Isso quem nos ensinou foi o seu Deca. Ó, 100% o ar é puro quando você encontra esse vermelho nas, no tronco da árvore. Pode passar, bem. O quê, pai? Quando você encontra uma árvore que tem esses tons de vermelho na casca, é que o ar é 100% puro. Já é provado isso, a ciência provou isso, mas quem me ensinou um foi o Sudeca. Bem qual o nome dessa árvore mesmo? Aquela uma que tem lá na. Lá na chaca, hã? Candeia, candeia. Essa aqui é a candeia. É, essa aqui é muito assim, ó. Eu estou gravando agora uma curiosidade. Normalmente quando eu encontro uma candeia, eu tenho a curiosidade de dar uma volta nela pra ver isso aqui, ó. Aqui tá mais liso porque os animais passam aqui e se coçam. Quem é que nunca viu um burro se coçando no lugar desse, um cavalo? Ah, fica lisinho, ó. Lisinho em relação à casca dela, né? Aí, ó. Fica liso aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Fica lisinho, ó. Certo? Tem um espaço bem grande. Olha gente, eu olhei nesse pequeno buraco aqui, muito curioso, eu vi essa pequena vidinha ali, aquela pequena é, erva que nasceu ali. Aí olha o que eu encontrei aqui, lembra que eu falei do Carlinhos, que o Carlinhos me ensinou isso? Encontrei isso aqui, ó. Tá vendo? Ó Carlinhos, muito obrigado pelas dicas que você me deu, viu? Olha, a abelha sem ferrão. Eu vou tentar melhorar mais a qualidade dessa imagem para vocês. E aqui a imagem mais próxima que eu consegui dessas florzinhas verdes aqui, esse buraquinho da árvore aqui, ó. Ok, pessoal? É assim, andando, observando, que a gente só tem lucro. O pássaro cantando, que coisa mais agradável de se ouvir. Tá por aí nessa mata aí. A minha neta. A Daniela, que muitos não conhecem, filha da Cássia, veio aqui buscar a bolsa porque tem uns tecidos lá para o pessoal sentar. Quando eu saio com a Madalena, como eu saí agora e com meus netos, a gente não tem hora para voltar para casa, tá pessoal? Como quando eu saía com a Janaína, com o Josué, com o Kaique, a gente não tem hora para voltar para casa. Nós estamos agora numa nova etapa da nossa vida e a gente tem que ter muita paciência com tudo. Vocês vão saber do que se trata daqui a uns dias E sei que todos vocês Vão fazer parte dessa vitória nossa Eu sei que vão Eu estou conhecendo meu povo já Meus queridos Estou conhecendo vocês já Deixa eu só me aproximar aqui dessa Linda flor Olha lá, pessoal, já arrumaram um cantinho ali, já. Já Olha lá. Quer ver? Esqueceu. Sério? Sério? O quê? O quê? A laranja. Vocês não fizeram? Esqueceram? Esqueceram. Eu também. Tô... Ah, ah, tô... ah, é uma manga. Ah, boa. tem uma manga, ó, já saiu mais uma coisa, ah, tá, bom, tá vendo? Eu vou pegar, vou buscar cá, hein. Essa ah, gatinha. Doutor! Ah, Vou continuar, continuar andando aqui Pra gente descobrir mais alguma coisa. O Carlinho me ensinou que eu devo olhar sempre assim, gente ó. Lugares assim, tá vendo? Lugares assim. Ele me ensinou. Ó, esse tipo aqui ó, que geralmente tem abelha sem ferrão. Nesse caso aqui não tem, né? Lógico. A não ser que esteja bem escondida. Não, não tem. Bonita aqui, né? É. Aí, ó. Acabei achei. de falar. É. Achei outra. Aqui, o voo aprendeu isso e agora... Deixa eu ver se é o que eu tô aqui. pensando. É sem assim, ferrão, filho. É. eu pai quer pegar alguma sem ferrão. Aí, ó. Mais menos. uma. Olha, se agora, vai ficar. Né? Olha lá, ó. Mais uma. Tá vendo, gente? Que beleza. Tô indo. Vai lá. O Carlos me ensinou, eu aprendi. Sou grato mais uma vez. E tem é, algumas que ficam no alto também, viu gente? Agora eu não estou vendo nenhuma voando não, mas também tem. Olha só, entrei aqui nesse brejo. Olha a riqueza de um sítio. Isso é a riqueza de um sítio, de uma fazenda, de uma chácara. Água Vou pegar um pouco de água agora para beber Eu estou vendo aqui Essa correição, eu conheço assim por correição E lembrei de uma coisa De um ditado que fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura Como elas estão andando aqui E não é de hoje Olha que interessante Ficou amarelado o caminho que elas estão descendo. Dá para ver, né, ó? A casca da árvore não é daquela cor onde elas estão descendo ali, ó. É mais escura. Aqui embaixo tá mais clara ainda, ó. Dá para vocês verem aqui, ó. ó. Onde elas sobem aqui, ó. Tá claro. Tá vendo lá que interessante? Estou me novo ângulo agora. Mostrando para vocês mais uma vez essas abelhinhas sem ferrão. Bom gente, eu dei uma volta nesse pé de árvore aqui para minha felicidade. Olhando atrás de abelha, achei uma outra qualidade. Que é essa daqui, ó. Eu já fui num sítio onde na, na área tinha muita, na cozinha também. Essa daqui, tá vendo? Com certeza, pelo aquele buraquinho lá, já saíram já. Por assim dizer, as crias, né? Eu creio que sim. Tá vendo como a natureza é pródiga? É isso aí. Mais uma curiosidade. E aqui como eu falei, esse lado de cá está liso tanto o animal passar para se coçar. Ó. Essa borboletinha ela acabou de sair do casulo. Está secando suas asas para daqui a pouco começar a voar e embelezar nossa natureza mais uma vez. Brincamos com ela ali um tempo, agora eu coloquei aqui para acabar de secar a asa dela. E a natureza é interessante, ela tem que ter uma, uma paciência gigante, né? Porque até ela secar essas asas vai demorar um bom tempo, depois ela sair voando, a gente quer tudo para ontem, né? A natureza não. Segura, segunda... Ai. É, levar as coisas agora vamos preparar o almoço. Gente, o levar o almoço, é, gente, o dia é levar o almoço é... né mãe? Põe as botas, né mãe? Põe é. as botas, gente, põe a bota lisa, põe a bota. Dani, pega a garrafa é, põe aqui dentro. Vem a minha bolsinha. Quer que eu ajude no quê aí? Tá a tem uma garrafinha aqui, bolsas. ó. Tem uma garrafinha aqui. Tem água dentro da garrafa? Dani, não vai não. Não vai, não. Só Dani. E aquela bolsa aqui, ó. Cabe muita coisa aqui, ó. Eu vou pôr minha joelha. fia aí que eu levo essa bolsa na costa. Caça, senhora, põe umas coisas aqui dentro. Dani? Não quero. Não quero Beleza? Um Beleza? Pega essas garrafas aí, Elisa. Parece hum. que as crianças não estão acordando. Pega essas garrafas aí, algumas. Ó, caça o Miguel a ah, ah, meia do Miguel ah, estava procurando Miguel vamos pôr. daqui no meio. Ué? aqui mãe aqui ó Ah, mas agora deixa uhum. em casa põe quando então depois é Bom, você você então vamos então, tem mais gente tem mais. é mais Tem a segunda etapa é a segunda etapa vamos gente anima quem quer um é no banheiro eu então vai andando, Miguel, vai andando, vai, uhum. vai, pega o vovô, Miguel. Vem cá, Miguel, vem. Vai por aqui agora, pelo. irmão. Calma. Pula aqui, ah, é? ó. Melhor, né? mostrar, você pula aqui é. mesmo, devagarzinho, ó. Ah, dá pra subir lá. Ah, tá, mãe? Daniela, vai pra lá com as irmãs, eu vou pra cá, porque eu vou... Levanta, Elisa, eu vou sacoiar a terra. Pega essa garrafa aí, Dani. Quer que eu leve uma bolsa? Ai, quero. Dá ah, uma bolsa não, pra mim aí, então. Cícero. Não fica mais pesado, amor. dá pra rolar. Tira essa fralda da cabeça, Miguel. Ô Miguel, desce daí, meu filho, desce. Desce daí. Vem pra cá, vem. Cupim geralmente tem cobra. Sai daí, Miguel, desce pra cá. Eu sei, vem pra cá, vem. Eu vi lá no fui na sua Que tinha um cupinho cheio de buraco de cobra. É. As Vocês você, você, você isso, que cupim geralmente tem buraco e tem cobra dentro. tava estava falando para o meu netinho sobre cupim. Cupim roça pessoal, é um perigo. Não tem pra subir em cupim de qualquer jeito não, porque se tiver um buraco no cupim, a cascavel tem uma mania de entrar nesse buraco e ficar intocada lá dentro. Um dia eu estava subindo com os amigos meus lá em São Roque, um passo, tinha um cupim maior que esse aqui. Eu, nós vimos quando a cascavel entrou dentro e gente, criança, não tem juízo. Fomos lá buscar um enxadão eu me lembro que tinha até machado. Enquanto não matamos essa cascavela, não ficamos sossegados. Hoje eu não faria mais isso, né? Desviaria e iria embora. Mas é apenas um alerta. Tem um buraco no cupim? Desvia, não passa perto do cupim. Vamos subir? É devagar, viu pessoal? A subida é sempre devagar. Eu vou desligar aqui agora para ajudar meus netos. Eu vou gravar, eu vou gravar uma coisa aqui que eu acabei vendo com a minha família. Deixa eu primeiro eu encontrar aqui para vocês verem, ó. A minha filha achou uma aqui já. ó. Olha, para lembrar, para lembrar até aquelas esse cabo de aço de antena de TV, de TV não de. Parabólica. Não, da antena de. É TV também, mas na verdade eu queria dizer celular. celular, é, ó. Dá pra vocês ver o fiozinho subindo? Ó, olha que sabedoria. E daqui pra cima tem vários desse fiozinho aqui. Vai subindo. A minha filha de longe viu. Sem querer ou querendo, não sei, achou o ninho delas. Vou mostrar o ninho delas lá. Olha onde elas ficam ali, ó. Querendo ou não, tudo aquilo ali é aranha. Cá, ah, tudo aquele ali aranha, tá? estão Nossa, todas amontoadas. Cara. Deixa eu baixar mais que eu estava conversando e perdi. Aqui ó, olha quantas aranhas tem ali. Aí à noite elas saem aqui e fica várias, várias, umas 100 aranhas mais ou menos. À tarde se eu me lembrar eu vou gravar para vocês ver como elas fazem. Não aqui porque eu estou longe de lá de casa, mas lá eu vou gravar. Ó, tudo isso aqui é fio que está que esticado aqui ó. Pega o fio, que vem aqui cai e pega. Tá bom então? Bom gente, depois de ter subido, não parece, viu gente? Não parece. Mas ó, dá para ter uma noção, as copas daquela árvore daquelas árvores lá embaixo. Nós estávamos lá no riozinho, bem no, no nos pés de árvore, subimos aqui, mas pensa, com criança ainda. Mas chegamos, o importante é que nós chegamos. Portanto, nós chegamos. Agora eu vou cuidar daquelas vacas ali para minha filha. Já tá na hora de dar água, soltar elas. E aí eu vou subir que eles vão preparar um almoço lá para nós. Então eu vou deixar essa câmera na sombra e vou catar delas aqui. Deixar minha câmera nesse lugar aqui. yeah. lá Tá, vai lá com Ficar lá agora, Vai, vai comer lá, desce pra lá. Aí, vai comer lá. Amor. Oi? Eu vou aí, que eu vou tirar essa bacia aqui e vou soltar ela. Oh, yeah. Você lá com vai lá com a A comida pra lá agora, vai. Vai comer comida lá, desce pra lá. Aí, vai comer lá. regador não pode deixar vem tomar água, água, água, vem eu vou molhar umas mudas que tem ali não pode ficar sem molhar não coloquei água para elas agora deixa elas pastar um pouco e eu vou preparar ali a mangueira para molhar as mudas que eles estão preparando aqui aqui essas mudas aqui ó bastante aí ó e tem que molhar direitinho senão mas acaba morrendo e pronto. Prejuízo na certa. Mas pelo que eu tô vendo, tá bem molhadinha. É bom não encharcar, não. Não encharca, daí pronto. Bom, agora é molhar bem essas sementes de abóbora. As sementes não, né? muda de abóbora, Cícero. mudas de abóbora, rapaz para que depois sejam plantados nos lugares que estão que ser plantados e assim a gente possa colher abóbora, abóbora, abóbora Pessoal, uma das riquezas que nós também temos numa chácara, num sítio, numa fazenda, são os bambus. Os bambus, eles nos fornecem para quem gosta, por exemplo, de trabalhar com móveis feito com bambu, cama feito com bambu, cercar uma pequena áreazinha para fazer uma horta, é, varinha para pescar, enfim, até os brotos de, de algumas qualidades de bambu a gente come. Então aqui ó, é uma riqueza, ó. porque onde tem bambu como tem aqui no lugar baixo como esse aqui, tem o que? Água. Água, e uma água muito boa por sinal. Eu não consigo ver daqui, mas eu estou escutando sabe o que? Tucano cantar. Só que eu não sei onde que ele está. lugar mais gostoso ó. geralmente tucano fica no alto de galhos secos mas aonde que vai estar tá, não sei nem dá pra imaginar lá no alto já tá sendo já estão sendo construídas casas infelizmente a civilização já chegou ali o que antes era roça agora é tudo cidade e vai perdendo né infelizmente é assim mesmo existe vários tipos de tramela alguns podem até dizer que é uma fechadura porque não deixa de ser mas olha que interessante essa daqui ó vou mostrar para vocês ó que é a porteira estou fechando a porteira aí agora eu vou segurar com o pé embaixo para mostrar para vocês isso aqui é uma tramela ó. Pronto, fechou. A pessoa faz uma abertura na madeira com formão. Hoje nós temos máquinas para fazer isso, mas antigamente era formão. Aí ó, que trabalho bonito, bem feito. Antes de fechar a as tábuas da porteira, antes de fazer esse encaixe aqui, ó, né? Aí coloca a tramela e.. Quando fecha aqui, essa parte aqui, ó, entra aqui dentro, aqui também entra aqui dentro a cunha, aí eles colocam essa tramela aqui, ó, tá? Aí você abre a porteira lá, acabei de abrir, vou fechar novamente. Pronto, tá fechado. Só que se o boi souber que isso aqui é fraco, com a peitada que eu der nesse meio aqui, ó, a tramelinha já era. Mas o animal não sabe né, então ele fica fechado. Certo? Pessoal, eu estou gravando o que sobrou de uma mesa que eu tinha e que eu dei para minha filha. Por muito tempo essa mesa serviu muito mesmo. É uma mesa que foi feita para seis lugares. Mas o que acontece é que infelizmente Acabou que essa mesa Acabou molhando E toda a beleza que ela tinha Era falsa Isso aqui, ó Nunca foi madeira ó, Quando você compra Como foi o meu caso quando eu comprei Comprei como se fosse uma madeira Olha o que é madeira Isso não é madeira né? Hoje a gente aprendeu a A pagar caro numa coisa que compensa Que vale a pena Que realmente São mesas de madeira maciça. Mas ela, quando ela era nova, era linda demais. Fazer o que, né? É assim a vida. A gente é enganado pelo sistema. Ó. O tempo todo, né? Tá vendo? Ver. Ó. Tá vendo? Mas tá bom. Serviu. Já pagou pelo dinheiro que eu paguei. Eu fiz questão de erguer o que sobrou dela para vocês verem. Olha. Só que infelizmente quem tem em casa se puder não deixe de forma nenhuma molhar. Porque senão acaba acontecendo isso, como eu sei para vocês. Ela é linda. Mas um dia chegou o fim dela. Aí nós fomos descobrir que de madeira só tem essa coisa prensada que eu não sei como chama isso. Que se faz móveis hoje em dia e se vende barato. Barato? Desculpa. Vende-se caro. Parcelado em 24 meses. Quando termina a parcela, sobra isso aqui. Não pode deixar ver chuva. Não pode deixar ver água, não pode deixar ver nada. Gente, a manga caiu do pé. Eu creio que foi a própria Siriema. Ou Siriema. Que veio aqui. Bicou, bicou, bicou e o que sobrou, essas vespas estão se deliciando. Agora vocês vejam como que a natureza é pródiga. Aqui nós temos mosca, formiga, a mosca está do lado de lá, A a pontinha da asa dela. Aqui nós temos a vespa, mais para baixo, outra vespa, a mosca formiga. E todas elas estão aqui de boa, se banqueteando, ninguém tá atacando ninguém. Para vocês ver como que a natureza nos dá lições, né? Olha lá. Mosca. Mais mosca. Formiga. Vespa se alimentando de um caroço de manga que foi pelo que eu vi picado pela Siriema, porque ontem à noite, ou melhor, à tarde, eu gravei elas aqui. Olha o esforço que ela está fazendo para tirar sua porção. Mais uma manga. Ela caiu. Dessa feita, temos formigas Está começando a mexer na casca dela. E provavelmente daqui uns dias vai ficar só o caroço. Olha lá as formigas lá. Não se ouve um barulho, não se ouve uma gritaria, não se ouve nada, nada. Só elas trabalhando, tá vendo que belezinha? É isso gente, é bem isso. Pessoal, para quem não conhece, eu conheço por farinheira, ou seja, formigas farinheiras, mas elas destroem jardim, tá? Eu peguei uma madeira e dei uma cutucada aqui, ó. Aquele branco é onde estão os filhotes em desenvolvimento. Deixa eu fazer o seguinte, vou apertar aqui de volta, vou pegar essa madeira... Agora eu vou apontar para lá. Ela é só na forquilha desse pé de de manga. Olha lá. Tá vendo? Ó, e isso aqui eu tô fazendo porque isso aqui não é bom na roça não, viu? Isso aqui não é bom na roça não, ó. Isso aqui acaba com com, com a jardinha, acaba com Olha, acaba com tudo. Olha aqui onde eles ca elas caíram aqui, ó. Olha lá. E eu já vou saindo daqui porque elas estão vindo na minha bota e na minha calça. Dando prosseguimento na nossa gravação nesse passeio, nós passamos sobre esse riozinho aqui, ó. E agora eu vou registrar pra vocês aqui, ó. E não está tão longe da casa da minha filha, não. Ela pode vir aqui, trazer as crianças, tentar pegar algum peixinho, passear com os filhos dela. Dá para você vir a pé aqui, caça. Não é tão longe, não. aí, ó. Tem uma aguinha correndo aqui, ó. Aparentemente é água limpa, não sei. Posso ter até estar enganado, mas parece que sim. Gente, que delícia de se ouvir, ó. Vamos ver pro outro lado agora como é que tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Cássio, acho que dá pra poder pescar aqui, filha. Dá pra poder pescar nesse pedacinho aqui de peneira, ó. Ah. Sabia? Ô, oh, lugarzinho peixe. assim da peixe. Eu levar uma peixe. Olha só, gente. Que lugarzinho gostoso, pra ficar com a família, ó. Eu creio que depois daquela curva ali. No meio daqueles outros pés de coqueira ali, ó. Deve ter algum remansinho ali, ó. Pode jogar, Miguel. Pode jogar, não tem problema não. Pode brincar. lugar assim, demais mesmo, olha só, ali ó, um lugarzinho bom para bater uma peneira né. Muito bom, as a avó e as crianças dela lá. Deixa jogar pedra bem, criança é assim mesmo, deixa jogar, não vai junto com a pedra não, deixa jogar. Quem que não foi criança pra jogar pedra em rio? Dani, Dani, vai atrás de onde eles estão indo. Aonde que eles estão indo lá? É Vê aqui, ó. Aquele animal lá é. Essa aqui tá a minha pegada. E vai embora lá pra baixo. Lá eu não sei se é fundo, mas se for mais fundo, lá é bom pegar peixe também, ó. Ali ó, um pezinho de coqueiro gerivá, entre outros e mais uma coisa que me chamou a atenção foi aquele dente de leão, simplesmente lindo que eu tô vendo ali ó, olha lá. Eu já disse que o que o que é que chama dente de leão não sei. Pô, minha câmera, me ajuda, minha querida. Não faz isso aí comigo, não. Tá granulando, hein, menina? Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui. Vê se eu mudo aqui, se vai melhorar. Dente de leão. Leão? Dente de leão chama aquela. É uma semente aquele lá. A Madalena acabou de ver Aquele gaviãozinho ali, ó. Vou até ser mais rápido para ele não voar e eu perder ele. Olha lá. E o interessante é que ele tem umas tesourinhas. tá ventando. Tem umas tesourinhas tentando afastá-lo dali, mas não está conseguindo, não. Ele sabe que ele tem mais força, né? Vai preocupado com o que? Com o tesourinho. Ô, oh, vento abençoado. Olha lá. É uma águia. Não é águia, filho. É um gaviãozinho. É da família da águia, mas não é águia, não. Que beleza de pássaro. Opa, mas está ventando aqui no alto. Deixa Sossegado, tranquilo, pensando na vida Nem um pouco Muito bom Deixa ele quietinho lá Olha só um ninho de João Graveto Mais um dos que eu tenho visto Tanto aqui em Minas Gerais Passar em tão pequenininho Fazer um ninho tão lindo desse Aí ó, ninho de João Graveto por que será que chama-se João Graveto, hein? Que coisa. Olha quanto graveto que ele pega para fazer o celular? lar. Penduradinho só naquele Mãe. Mãe. talinho ali, ó. Mãe. Ei, natureza, viu? Mãe. Mãe. Gente, eu tô passando aqui. E olha só esse pé de abacate. Quantos anos ele está aqui? Eu não sei. Só sei dizer que olha o tronco dele, ó. Dá para imaginar, pela grossura do tronco, do tronco, quantos anos que ele está aqui. Mas o que eu achei bonito, é isso aqui, ó. Os frutos que ele ainda produz, ó. Olha quantos frutos que estão vindo aqui, ó. Só nesse galho, hein? Que eu estou aqui na beira da estrada. Olha, olha quantos frutos, olha. Agora imagina lá para dentro que eu não, consigo, eu não consigo ver. Vou subindo aqui, ó. Eu vou passar ali do lado dele, vou continuar subindo, olha lá, quantos frutos. ó. Olha lá em cima, ó, quer ver? Ó. Ó. E ele é um pé bem antigo, então eu tô admirado de ver que um pé tão velho produzindo os frutos dessa forma. Olha lá. Que graça, gente. E nós estamos vindo de lá, ó. Estamos vindo de lá. Dá para imaginar, né? Passou o grotão lá embaixo, subimos tudo estamos aqui no alto já. Aí eu achei bonito. Então, deixa eu aproveitar e mostrar mais uma linha de aranha. Olha lá, quando for a tarde que tá lotadinho de aranha, ó. aí vai para o cafezal, né Sai dali e desce aqui para baixo para o cafezal. Vem para cá. O que eu acho bonito aqui na roça é exatamente isso. O canário, por não ser mais caçado, vem pelas manhãs se alimentar exatamente aqui. Esse urubu de cabeça vermelha é o que inicia a limpeza que é feita aqui na roça, nos animais que são mortos, né? e esse que acabou de chegar aqui de cabeça preta só vai entrar na carcaça quando o de cabeça vermelha iniciou, por incrível que pareça é assim que funciona. canário macho cantando bem pertinho de mim de ser experiência Mamãe, não, não tá cantando, pode cantar? Sei... É, mas não sei que pássaro que é aquele lá não estava cantando até agora, só porque eu comecei a filmar parou falando? tava cantando parou. É, pessoal, não estou conseguindo tirar um, um cano dele mais, não? Eu canto para você. Assim for. Está escu tá escutando, está procurando. quer saber não. Pessoal, o bom de morar na roça é exatamente isso. Eu não registrei aqui o dia que eu cheguei, mas eu deveria ter registrado. Os netos, criados na cidade o tempo todo, vieram para a roça. O dia que eu cheguei, essa abóborazinha aqui, e foi quinta-feira passada que eu cheguei, hoje é segunda. Essa abóborazinha aqui, ó, ela tinha mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. De lá para cá, olha o tanto que ela cresceu. A flor dela deu coisa mais linda. Eu também acabei fazendo outras coisas não filmei. Já caiu. Tanto que a flor dela, as formigas acabaram levando embora. O dia que a minha neta veio aqui comigo reclamar, eu falei, não, pode deixar que não tem problema, não, deixa a formiga levar. E olha o tamanho dessa abóbora, dessa abóborazinha já. E daqui a pouco, outras sairão, porque eu estou observando que até em flores vindo ali, ó. E aí, ó, isso ajuda muito para eles que estão aprendendo, ó, está vindo mais uma flor ali. Só que assim, aquela senhora, Dona Nelly, se não me foge a memória, foi Dona Nelly que ensinou. Que quando a flor sai nessa altura, não dá abóbora. Só vai dar abóbora como aconteceu com essa aqui. Agora que eu me lembrei desse detalhe. Que ela nasce ali, ó. Aí sim dá abóbora, ali, direto naquele lugar. Agora, naquele caso ali, não. Ah, sim. Posso mostrar aqui. Agora dá pra me mostrar. Só vai dar abóbora nesse, desse jeito aqui, ó. Essa aqui já é uma abóborazinha nascendo, tá vendo? Olha lá, pessoal, tá vendo? Isso aqui, ó. Se ela nascer desse jeito, dá abóbora. Se ela nascer daquele jeito ali, ó. Olha o talo compridão. Olha o tamanho ali, ó. ó. Ali não dá abóbora. Tá na cara que não vai dar. Dá pra perceber, né? Eu vou até conversar com a minha netinha agora. Pra quando ela descer, aqui, tomar cuidado pra não perder essa que já tá nascendo. Tem... Uma aqui que eu tô vendo, né? Essa daqui. Ali também no pezinho aqui, ó. Tá vindo outra florzinha ali, ó. ó Vai dar abóbora também. E aí, para eles que estão na roça, é uma felicidade. Uma alegria. Porque eles nunca viram isso na cidade, né? Lá não tem isso. Olha que belezinha. plantar e já vão colher as primeiras abóboras deles. Que coisa boa, né? É isso aí. Olá gente, eu fiz questão de vir gravar esse pé de Embaúba, onde os pássaros já estão se alimentando dos frutos e meus netos com a minha filha já viram aqui também os macaquinhos sagui. Aqui tem um galho, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui fácil, onde tem pássaros pequenos se alimentando dos frutos da Embaúba. Aqui estão os frutos. E aqui tem uns pássaros bem pequenos. Acabamos de ver um beija-flor. Estou camuflado aqui. Mas é interessante ele saber a minha presença. viu? Eles percebem que eu estou aqui e olha a grossura do pé, bem grosso mesmo. Ali tem um pequeno pássaro, dá para vocês verem ele se mexendo lá, voou. Eu não sei se ele foi lá para se alimentar. Ah não, não foi. Está em outro galho lá. Está nesse galho fino ali. ó. É que esconde mesmo, não tem jeito. Deixa eu voltar lá, ver se tem alguma coisa lá. Parece que tem sim. Vamos ver lá. Está muito escuro já, o sol está se pondo. É, tô, o sol está se pondo, está difícil agora de, de mostrar os, os pássaros aqui. Com a vontade de mostrar para vocês, eu não estou conseguindo. Mas nem tudo está perdido. Estou pegando esse pássarozinho aqui, ó. Cantando ali, ó. Ali tem uma gralha branca e preta mas ela é